Quem acompanha o canal aqui sabe que eu comecei a jogar Escape from Tarkov recentemente. É um jogo que eu sempre tive vontade de jogar. Nunca joguei aí por questões de saúde, beleza? Pra quem não sabe, né? Eu tenho cinetose. Então eu fico muito tonto, fico muito enjoado jogando esses jogos em primeira pessoa. Então eu sempre evitei jogar, evidentemente. Mas, de uns tempos pra cá, eu tenho, digamos que, enfrentado essa minha dificuldade. Recentemente o Cordeiro, que é membro aqui do canal, ele me perguntou se eu teria interesse em jogar o Escape from Tarkov, se eu tivesse interesse, que ele me doaria o jogo, né, pra que eu pudesse jogar, pra gente jogar, né, na verdade. E aí eu decidi tentar mais uma vez e cá estou eu aqui jogando, já agradeço mais uma vez o Cordeiro aí pelo presentaço. E é isso, né, estamos jogando desde então. Claro que não tem sido fácil, mas se fosse fácil, não teria graça, né. Ok, beleza Guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth e hoje é dia de trazer uma gameplay aqui pra vocês, mostrando um pouco aí da minha evolução em Escape from Tarkov. Tarkov é um jogo extremamente complexo, muito punitivo, principalmente para quem é iniciante, né? E no meu caso, então, que sou iniciante no Tarkov, sou iniciante nos FPS, né, por causa da cinetose eu não jogava FPS, tô iniciando nos FPS e iniciando também no mouse e teclado, já que eu só jogava nos controles. Então, digamos que eu tô começando em três segmentos diferentes de uma só vez. E num jogo extremamente punitivo como é o caso do Tarkov Eu estou tentando construir a casa pelo telhado basicamente É né? um negócio bem tenso mesmo Mas enfim, a gente está aqui para aprender Nessa gameplay aqui eu estava com o Cordeiro Que é membro aqui do canal, eu já disse Estava com o Ramp e tava com o Cross, Todos nós iniciantes no jogo E a gente estava aqui também com o GS Que era tecnicamente o único que realmente era experiente nesse squad E estava passando algumas dicas para a gente né? Então vamos lá Beleza, beleza. Uh, os skevs caíram, hein? A área tá limpa aí, Jess puxa. Vambora. Pegaram os skevs já? Todo mundo limpo? Eles estavam de preto, tá? Eles estavam parecendo. Vou avançar. Com... Contigo, Jess. Beleza. Eles podem, Eles podem cair na fábrica ali. Né? Putz, cara, esse aqui tá... Nossa, tá muito tenso isso aqui. Olha isso. Não vejo, não vejo Snipe na torre não, os, os lasers. Vai pô, vai, vai, vai Para não que vagabundo tá vindo com tudo aí pô, uhum. vai Só eu, relaxa Isso aí, lá. é nova trocando o estilo, aguenta aí tá, aqui é a construção, tá? Avança aqui embaixo da é construção uhum. Todo mundo passando pelo muro azul Beleza, isso lá direita Vai, Rimp Coberto. Vai, vai. O abrigo é ali no muro. Eu vou subir em cima da construção. Tá. Pra tentar ver o que que tá rolando no posto lá. Vai lá, vai lá. Aqui, aí, lá. essa entrada aí mesmo, cara. Vou passar pro outro lado, eu sou só em cima da construção. Tá, eu vou cuidar aqui as costas do prédio aqui. Quem tá em cima? quem tô em cima, eu tá tô tá tá tá em cima. Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Beleza Matei um Contato, contato Porra. 12 horas, hein? Só eu é em cima nós, É nóis, é nóis Beleza, beleza Beleza Ô... O... Cordeiro, cheguei pra mim pra missão O resto eu segurei Vem tá, chega Tá em cima ainda Tô aqui com você, com tá você, com pra... você. Ah, tá, tá, tá. Me, me trombou aqui. Epa, jogaram granada. Aí vocês? Isso, é, é, é bem próximo é lá. Segure, segure, segure, Vem, Rimp, banca as 12 aqui. Eu tô de olho no container ali. Segura. Tomei, tomei lá do, do coisa, tão gigante, tão gigante, galera, tão gigante. Aqui nesse momento, a melhor alternativa que a gente tinha era realmente evadir do local, né? tentar garantir ao menos o loot. os squad que estava atacando a gente, eles estavam muito bem equipados, então, realmente, é, tentar enfrentar os caras era um suicídio. Lá do posto ou do do, dos... do, do Dorms, no meio do mato do, do ele no, no verde ali, um então, gigante. Tá na hora que ele botou a cara, ele levou, mano. Eles estão de M61, pode esquecer. Só Tá, recua, recua aqui pra. pra trás aqui, não vai, não vai passar os containers, não. Mais uma, mais uma, não sua frente, menino. Cadê vocês? É? estão lá no container. Na garota, não, andada, segurando a nada aqui, velho. Pra cá. Tá, tá, Vem, vem, vem pra cá, vem pra cá. Vem aqui, pega a luz. Eles estão atrás se mais passagem leva ali. Ep, puxa a frente. Puxa a frente que eu fui derreter aqui, mano. Eles vão com certeza nesse drop aí. Vai cair bem deles lá, ó. Ele um pouco um um agora esse drop pra nós aí. Vamos pra onde? Vai, vai, vai. Estou tá avançando aqui, pô. Vou, vamos ver os outros as coisas lá pra limpar, ou, Jess? Cara, deixa eu ver. Acho que meu corpo não aconteceu muita coisa. não eu não segurei qualquer com não, eu bate com Pode e aí, Vamos direcionar o outro já? Isso, isso. Vem pra rolar, ah, Vamos, vamos, vamos, vamos. Cara, vamos sair do meio aqui, vamos. Você caiu, Jess? Eu tô meio teco na filha, de hora que ele botou não, a cara, não, cara, ele levou, mano. Cara, a gente não tem a mínima o chance contra esses caras, é velho. Exato. Botou parceiro, a gente pegou ali. Aqui, aqui é o 13, mano. Você sabe onde é pra entrar aqui no 13, velho? Não, não tem que não, ter, não. ter a gente Ai, Deus, te te chave. Tem que ter a te te chave, tem que ter a Cara, olha, o nível de tensão aqui realmente estava altíssimo porque ninguém queria perder esse loot. Quem já joga Tarkov há mais tempo, já luteou muita coisa, tem muita coisa no inventário e tal. Já meio que perde o medo, né? O cara não liga tanto se morrer, se perder tudo e tal. Mas para quem tá começando, cada item vale muito, né? Por isso muitas vezes a gente prefere fugir, jogar mais furtivamente, evitar o combate. Exatamente para poder preservar uma coisa ou outra mais valiosa que a gente está pegando ali e está montando o nosso inventário ainda. E é exatamente essa tensão que faz o jogo ser tão bom. Tem que ligar energia lá dentro do cross. Vamos, vamos, vamos. Na Tá, vamos para onde primeiro? Rolf, Rolf. Vamos pro Roof. Vamos pegar Roof. a inteligência. Então, vamos para Rolf. Vamos cair fora logo daqui, pô. A gente garante o loot, completa a missão e vaza, sacou? Esses caras, eles estão muito fortes. Essa munição nossa aqui não vai fazer nem cócega neles. Vambora. Vai, vai. Disparo, três horas. Então... Passei aqui tá muro, não vejo. Não vou nem entrar na inteligência, rapaziada. Vou passar por fora, hein? É, vambora, vambora. Bora, claro que tá difícil. Mano, aqui vivenção, tô hein. zerado de energia, hein? Vou só pegar. Vamos pegar a energia aqui. Não vejo nada. Nem escreve, nem play, tá? Beleza, reta guarda limpo é. aqui, hein? Vamos. Corri pro muro. Opa! Tiro, mas eu acho que é lá pro vermelho, velho. Não, é lá no vermelho. Bem longe. Se vê aí na direita, aí atira, hein? Porque eu tô na esquerda. Tu na, é na direita. Voa na direita. Ok. Tô passando o primeiro... Peraí, peraí. Fiquei pra trás aqui. Segura aí que tô chegando. Bora, cross, Bora. Peguei a máquina, o fundo do tanque... Uau, não, não... Aqui, aqui. Esse aqui, sem dúvida, foi o momento mais tenso da raid, porque eu e o Cross acabamos ficando é, um pouco mais pra trás, né? E do nada, nós começamos a ser alvejados, possivelmente Scavs, como a gente tava escutando aqui. Mas é importante lembrar que o squad inimigo, ele tava logo atrás da gente, né? Então, poderia ser eles também. O fato é que a ameaça tava cada vez mais próxima, né? Ô, oh, oh, é você que Rampi. Rampi, Rampi. ó. Oh. ó, ah, ó. Ah, ah. Qual foi, o Winner? Cai, pô. É, é, cross, cross, cross. Aqui, ó. Aqui no fundo do, do caminhão, aqui, ó. Sai. Você caiu, Will? Cai, pô. Vou pegar a arma dele aqui, relaxa. Puta merda, velho. Pensei é que fosse você aqui na formação, é. Hesitei um segundo e me fudi. Podem. E aí ocorreu o momento mais tenso da gameplay, que foi quando esse inimigo aí avançou em minha direção. Eu fiquei meio com medo ali de atirar, porque poderia ser o, o Ramp, né? Eu pensei que fosse ele. O Ramp tava usando um capacete bem parecido com esse aqui, então eu acabei meio me confundindo. É, tudo acontece numa fração de segundo ali, né? Esse negócio de atirar primeiro e perguntar depois aqui no Tarkov é, é horrível, porque a gente, fazendo esse tipo de coisa, a gente acaba matando os próprios aliados e aí depois fica aquele climão, aquele negócio chato e tal. Então por isso eu prefiro muitas vezes confirmar quem é e aí né, depois a gente resolve, mesmo correndo risco né, de tomar um tiro primeiro, aí que foi no caso o que aconteceu aqui. Eu ainda tentei confirmar aqui para ver se era o ramp, mas não deu tempo, o Skev me executou. A IA do Tarkov é terrível, se você der um vacilo já era, beleza? Então essa gameplay acabou assim, mas foi uma gameplay muito boa, né, com muita tensão como sempre... Se vocês quiserem ver mais gameplays nesse estilo aí, gameplays comentadas e tal, mostrando o dia a dia jogando aí no Tarkov e em outros jogos, comentem aí, curta, compartilhem, enfim, vocês sabem como é que funciona, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.